Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui de matemática. E nesse vídeo, nós vamos continuar conversando sobre as relações entre adição e subtração a partir de alguns problemas. Eu falei com você no vídeo passado que a subtração é a operação inversa da adição, assim como a adição é a operação inversa da subtração. Sabendo disso, vamos resolver aqui um outro problema. Consideramos que realizamos a adição entre um número desconhecido com 24 e tivemos como resposta um valor igual a 67. Qual é o valor do número desconhecido? Bem, Podemos armar a conta da adição aqui. O número desconhecido, como ele é desconhecido, eu vou deixar apenas um espaço vago aqui mais 24, e isso é igual a 67. Como já sabemos, a subtração é a operação inversa da adição. Então, vamos utilizar a subtração aqui. Temos que o resultado da adição, que é 67, menos 24, é igual ao número desconhecido que queremos encontrar. 67 menos 24 é igual a quanto? Bem, vamos armar a conta aqui do lado e vamos fazer isso bem devagar. Vamos colocar aqui 67 menos 24. Para realizar essa subtração, vamos começar aqui pela casa das unidades: 7 menos 4, que é igual a quanto? É igual a 3, certo? Então, colocamos o 3 aqui. Agora, podemos fazer a mesma coisa com a casa das dezenas: 6 menos 2. Que é igual a 4. Então, colocando o 4 aqui, temos 43. Ou seja, o número desconhecido é igual a 43. 43 mais 24 é igual a 67. Agora que já fizemos aqui com a adição, podemos fazer um problema com a subtração. Vamos supor que subtraímos um número desconhecido com 32. E tivemos como resultado 57. Então, o número desconhecido é igual a quanto? Bem, podemos utilizar novamente aqui a operação inversa, mas dessa vez a operação inversa da subtração, que, nesse caso, é a adição. Se a gente realizar a adição do resultado, da subtração, nesse caso, com um dos números que foram utilizados aqui na subtração, chegaremos ao outro número aqui, o número que não conhecemos. Então, vamos fazer isso aqui agora. 57 mais 32, que é igual a alguma coisa. E, nesse caso, é igual a quanto? Vamos fazer aqui a continha do lado. 57 mais 32. Vamos somar, inicialmente, a casa das unidades, ou seja, 7 mais 2. E 7 mais 2 é igual a quanto? É igual a 9. Então, a gente coloca o 9 aqui embaixo. Agora, a gente soma os valores que estão aqui na casa das dezenas, ou seja, 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a quanto? É igual a 8. Colocamos o 8 aqui embaixo. Então, nós temos que 57 mais 32 é igual a 89. Então, esse é o um número desconhecido, ou seja, 89 menos 32 é igual a 57. É muito legal utilizar as operações inversas para encontrar valores que não conhecemos. E como eu já falei aqui com você, a adição é a operação inversa da subtração, assim como a subtração é a operação inversa da adição. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e quero aproveitar e deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!